Vamos para o nosso trabalhinho de equipe da nossa ponte em forma de escadinha suspensa. Francisco, já coloca a mãozinha, segura no ombrinho deles? Isso, vai devagarinho. Vai andando, vai andando. Bem-vindo, bem-vindo. Bem -vindo. Isso. Vem-vindo. Aqui segura bem e vem. -vindo. Isso, vai novo. Chegando. Um de cada vez, vai abaixando para ele descer, vai baixando, vai baixando, Aí. muito Eu bom! Não, não. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, aí, aí. Devagarinho. Vai, vai passando de nós e vai segurando as pessoas. Ai, meu Deus, ele Ai, Vai baixando, Fê. Vai baixando pra ele descer. Isso. Ai, Isso. Segura, segura. Tá chegando. Aí, vamos descer, descer, descer, descer, descer. Aí, muito bom. Okay. Isso, na próxima aula a gente faz a segunda fase. O pessoal tá cansadinho agora, né? Que é pesadinho de segurar todo mundo, né? Na próxima a gente continua. Oi.